Como é que é malta? Vamos lá para mais um gameplay. Antes de mais, obrigadão pelo feedback do último vídeo. Foi um vídeo que eu fiz pá, não brincadeira. Mas a malta curtiu a Brava. Vocês aderiram à Brava? Comentaram bastante. Faz mais, faz mais com outros carros, com, com outros setups, com outras pistas. E aqui vou eu fazer mais um gameplay. Desta vez vamos usar aqui o meu GTR, o R32, o famoso RB26, com motor RB26. Este meu carro já tem aqui algumas modificações. Posso aqui mostrar, uh, por exemplo, na traseira temos aqui o escape, temos o difusor traseira, temos este alerón que muitos não gostam, pá, mas neste carro, assim com esta agressividade, gosto. Fica bastante bem. Aqui na frente temos o lipo frontal, também aqui o gancho de reboque, as presilhas de capô temos a grelha sem símbolo, na lateral temos aqui estas belas jantes brancas que no vermelho contrasta muito bem, suspensão arriada, lá dentro, acho que agora é a câmara de dentro já devemos conseguir ver, deixem só mudar para aqui, o roubar temos um roubar branquinho temos 620 cavalos às 7400 rotações e temos uma redução de peso para 1200 kg este carro não está full power, ainda falta a afinação máxima da suspensão, falta os pneus, o stage máximo Uh, falta ainda a afinação de caixa está com um certo porreirinho para a gente dar aqui um arregaço e ver como é que ele se porta antes de continuarmos a malta disse muito ah porque é que não gravas o ecrã em vez de usares esta câmera malta eu já tentei, há aqui um stress qualquer na minha Playstation 4 que não me está a deixar fazer as gravações eu estou a tentar perceber como é que isso funciona como é que se faz, mas eu acho que a gente assim também se safa muito bem, agora vamos lá dar uma voltinha de RB26. E para testar o nosso R32 vamos usar aqui a Interlagos. Atenção, isto não interessa se fica em primeiro, se fica em segundo, se fica muito longe do segundo, se fica muito cá para baixo. Isto é para testar apenas o carro, é um gameplay. ver como é que o carro trava, como é que o carro curva, como é que o carro se comporta é um gameplay. Vocês no último vídeo chamaram a atenção porque é que eu uso a linha de condução? Ora, eu uso a linha de condução porque eu não conheço todos os circuitos. E se a gente tem essa opção de poder fazer a pista mais limpa, uh, porque que não, não usar em vez de estarmos aqui baralhados por onde é que são as curvas? pá, eu não conheço as pistas todas, não é? Então vamos usar aqui o nosso R32 com o RB26 na Interlagos. Atenção, a embreagem está a funcionar. Vocês nos outros youtubers não dão tantos pregos. Porque não tem embreagem a funcionar. Aqui está tudo a funcionar. Vamos lá, levante o som. R32. Bora, 620 cavalos. Eu vou tentar sempre fazer corridas limpas sem bater em ninguém. Se bem que às vezes é difícil. acho um push bem bacana, puta teca. Sai da frente, é, tens muito devagarinho. 306X, temos que fazer um gameplay com o 306X. Não leva nada. Esta foi ao lado, já dei um preguinho. Há estas caixas, olha que não se traga nada aqui. Agora aqui o GTR até o abano, Toma, olha o RX-7. Também temos de fazer um gameplay com o RX-7. Será que está por fora? Não, o gajo puxou bem, o gajo puxou bem, o gajo puxou bem. Eu vou por dentro, vai buscar, vai buscar. Bora Subaru, sai da frente, toma por fora. E agora aqui, bora. Até ficou malucos com o GTR há aqui um R33. Um R33 e à frente é um 34, não é? Essa senhora Já só nos falta um. Já só nos falta um. Qual será o pé à frente? só dois um de agora, daí um toquezinho de embreagem vira -se o seu já tentou outra vez, uuuuh, isso com embreagem, Era? caras, isso com a embreagem vira o seu avalador. Mas é giro. Isto é o Aston Martin, vai aqui no um tom em primeiríssimo, faltam-nos duas voltas, como eu disse, não interessa se vamos em primeiro, se eu tenho um carro muito forte ou muito fraco, o que interessa é o gameplay, e este carro, pá, ele está a fugir um pouco de frente, porque eu nesta pista não posso usar o stage máximo de pneus, mas este carro, o stage máximo de pneus, fica perfeito. Agora estou a paralhar, agora eu fiz um drift de propósito. Já vamos aqui em primeiro, porque não curtir um bocado. Esta pista com os pneus dá para fazer bem mais rápido, bem mais rápido. Isto quando volta para a pista deu-me virado a raga das porcos. Outra vez! Ai, agora! Será que eu apanho ainda? agora. Bora! Estou nervoso, é só pregos! Não, tenho que apanhar aquela outra vez. Vamos embora! Agora estou nervoso! Agora estou nervoso! grande diferença de potência, mas atenção, eu escolhi uma prova em que os carros podiam ter até 700 pp e este meu R32 tem 630 pp, portanto nem estou no limite da prova, mas este carro é muito forte, pá. isto é muito forte. vira-se logo, Gira, vira, vira, agora, foi... agora foi de propósito. Estás agora... a brincar? Estás a brincar? Estás oh, a brincar? Estás a brincar muito? Estás a brincar muito? Estou aqui feito parvo. Vou brincar. Já foi quarto! Saia da que de em primeiro. Ainda tenho que dar. Temos uma volta para recuperar. Vamos embora. Em Esta não posso trabalhar. Esta não posso trabalhar. Aqui é está-se tudo brutal. Aqui compensa deixar cortar segunda e não meter terceira, depois temos logo que meter segunda novamente. E isto, botas de pico, este setup de pneus, porque com os outros, a okay, carga é muito melhor. Um travão ao fim, só para passar isto baixo atrás. <risos> Ei, me deixo de trabalho! Eeeh, era. <risos> Estás todo maluco, agora fica assim às voltas, feito tudo! <risos> Bem, malta, espero que tenha curtido. Foi mais um gameplay, desta vez com um GTR, um R32. Foi uma prova divertida, uma prova que eu brinquei um pouco, porque a discrepância de potências era tal. Uh, que dava facilmente para recuperar, por isso é que eu brinquei um pouco mais, até também para vos mostrar o carro a reagir e tal, acho que deu, deu um vídeo divertido. Mas lembrando, o carro está com 620 pps e a prova era de 700, portanto a gente estamos aqui dentro das características para fazer a prova. Pá, este carro é muito forte e depois com uma condução agressiva, <risos> não levam nada. Bem, malta, já sabem, deixem na descrição um próximo carro que querem que eu teste, uma próxima pista, fiquem bem, um grande abraço, eu acho que vou aderir aqui aos gameplays. Um grande e um grande